Meu nome é Vanessa, eu faço parte do canal Vitamina Maluca, onde misturamos autismo, surdez e viagens. Vou começar mais uma vez. Hum, hoje eu peço ou primeiro agradeço? Vou começar agradecendo. Agradeço a todos os inscritos e peço para você que ainda não é, que também se inscreva. Curta, compartilhe, comente. E hoje eu vou falar sobre a questão mudança de rotina e o meu autismo essa é a série onde eu falo de mim eu tenho altos problemas com mudar a rotina e um episódio que aconteceu e eu achei bem legal como o Rafael lidou com ele foi que eu passei dias esperando o aniversário do meu sobrinho preferido do planeta e ele era muito criança, acho que era o primeiro, tal, no máximo o segundo aniversário dele. E eu estava ansiosa mesmo, esperando o dia. Quando chegou o dia, ele ficou doente. E é óbvio que os pais então desmarcaram o aniversário. E a tal da tia Vanessa ficou frustradíssima. Ah, eu não soube lidar. Porque eu estava esperando tanto, tanto, tanto, que a hora que o Rafael me falou, eu chorei, eu resmunguei, eu falei que eu queria muito ir. Eu, foi bem, bem dramático. Daí o Rafael, que sempre tenta me ajudar, me controlar, ele falou assim, amor, fica calma e a gente vai fazer o seguinte... O aniversário não vai mais ter, porque a criança está doente. Mas nada impede que a gente vá para Campinas. Então, já que você estava esperando e vamos, a gente pega a minha mãe, sai, almoça. E você vai fazer metade do que você queria, porque só não vai ter o aniversário. Então, meu sobrinho, a família do Rafael mora em Campinas e a gente fez isso. Então não teve o aniversário, eu tava chateada por isso, e também porque o meu sobrinho não tava muito bem, né, claro, sou uma tia boazinha, e a gente foi mesmo assim. A gente foi mesmo assim, né, a gente foi almoçar com a mãe a irmã do Rafa fora, foi um dia bem legal, e o melhor, no fim do dia, a criança já tava bem melhor, e daí os pais pegaram a outra avó e foram na casa do mãe... Da mãe do Rafa, e eu ainda vi ele, cantamos parabéns ali para ele, e foi um dia legal. Então, o que era uma lembrança que podia ser de um dia ruim, onde eu dei uma surtadinha assim, acabou virando uma lembrança de um dia legal, e eu só, eu e o Rafael, a gente estava lembrando para poder contar para vocês. A minha pergunta é: como vocês reagem à mudança de rotina? Porque é muito chato, né? Eu odeio. Agradeço a todos e não esquece de se inscrever.